Gente, vou mostrar agora a melhor maneira de fazer o Clone Stamp. Eu vou tirar essas manchinhas, tá? Eu sei que é o charme da menina, mas aqui o objetivo é didático. Então eu apertei barra de espaço, para poder navegar, eu estou com a barra de espaço pressionada. A barra de espaço é o atalho da ferramenta mão. Você pode apertar o H. Toda vez que você quiser um atalho, lembrando, basta passar alguns segundos, ele mostra o atalho aqui na frente. Então, primeira coisa, é o seguinte, o Clone normal que o pessoal usa, geralmente é no camada atual que é o que vem da formatação do programa existem algumas maneiras que você pode clonar eu gosto de usar eh, todas as camadas ou camada de baixo tá então eu vou clicar numa camada separada por quê porque eu posso fazer o antes e depois para quem não conhece o Clone Stamp eu vou dar uma pinceladinha para vocês eu aperto o Alt aqui ó eu defini o ponto que é esse ponto do olho quando eu começar a arrastar ó, apertei o Alt quando eu começar a arrastar observa que o x ele repete a parte que está sendo clonada então a vantagem do layer não destrutivo é essa que ele faz uma camada se você não gostar você joga fora então eu vou criar uma camada agora e agora eu vou começar o processo agora que vocês entenderam então eu vou clicar duas vezes e vou escrever clone vou pegar o S de clone stamp botão direito ele mexe no tamanho do brush tá? e eu vou colocar o brush com a dureza mais suave possível tá? Agora eu tenho que entender Ctrl mais para dar zoom, barra de espaço tá. Agora eu tenho que pegar o um ponto melhor que eu possa ter para não ter diferença de tom. Então, por exemplo, se eu pegar daqui e quiser clonar aqui, vai dar diferença de luz. Então, o ideal geralmente é você pegar um tom próximo. Mesmo assim, pode acontecer algum problema. Então, ó, Alt cliquei, defini o um ponto e depois eu venho aqui ó, e defino o outro ponto. Essa é a ideia do Clone Stamp Ó, ficou tipo uma mancha Vou dar Ctrl mais, eu tenho que acertar Essa é a ideia do Clone Stamp Você pegar tons próximos Então eu vou dar bem próximo agora, Ctrl H para tirar, e vou tentar pegar aqui ó. Botão direito, vou tirar O tamanho do brush para ser sensível Vou pegar aqui bem pertinho, Alt Tô arrastando, Alt Aqui, porque eu não quero nenhuma manchinha ó. Alt, Alt, clico Vamos ver se foi Pronto, agora foi, ó Tá? Então a ideia do clone stamp é você trabalhar da maneira mais profissional, que é a forma não destrutiva.